Bom dia, pessoal! Vocês querem saber como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. O que você precisa é de um treinamento online que ensine passo a passo a como perder os quilos do seu corpo. E abaixo deste vídeo tem um blog. E neste blog tem treinamento online que ensine passo a passo a como perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente.